GG DROP, o melhor site do upgrade do CSGO. HA Ai. essa o que eu Calma o botou. Pode mangar. Ok, walk, walk, aqui. Vai xuxa. Quebrado, quebrado, Posso passar pulando aqui, velho. passar pulando, você mira do... 3, 2, 2, 1. 3, -0. 3 -0, o por cima também do caixão. no 3D. não CT. da caixão. Dada banana, <tos> já e... vira banana aí já. vai dar o... 3D é morto. Vou dar o clique Vou dar Tripa, ainda. Para não, não. É tripa, tripa, ainda. ainda. Pra plantar. Mais um banana. banana. um banana. O no... só, o outro sumido. Boa não Eu vou jogar ali pro mex se quiser. Bora. Vou jogar pra dentro de você, tá? Eu vou. Lucou cimento morto. Cimento morto. Tô pegando bem aqui já. Vamos smoke é, é, é, Vou lá pra base. Vou lá pra base. Bombe. Pera Espera um pouco, Taco. Tá? Uh, primeiro BTT g 12. Bora. Você primeiro BTT g 12. Tem dois aqui, guys. Não, não entramos, paramos. Se a gente ah, dois, acelerar bem. um pouquinho, vai ter dois só. Aham. Tá trinco do NIP. Aqui é a A2. Molei, quebrado. Morto. Peguei uma areia. Peguei outra areia. É do balcone. hein? H. Morto. Banco. Tá aqui, ó. Baseada. Um Deu um dip. Tô gravando o dip aqui já. Dip. Nossa, o cara 12, velho. Tava no dip. Ah, tá. Aqui comigo. Eu vou chegar bugando em 3. Baguei, Pô, tá aqui baguei, pronto. baguei, eu baguei tô matou. Tu me antei, Vou varar a caixão. <risos> Deixa o smoke aí, batalho. Eu deixo, eu deixo, eu deixo. é que eu descubro o B? Pode descobrir. Eu cravo base você já Um B morto, mais um caixão. B base, não okay, base. Infra, infra, Descobre agora infra. pra nós, Fappos. Descobre. Pelo níveis. É causando no Xuxa, Xuxa com aí, base. como se estivesse entrando. Aham, uhum, vou flashando na boca do Xuxa. Bt1, morto. bt Só tiver escaldido. Cemitério. Morto. Cemitério. base. Tapete, Morto. Aí, vou fingir que que tô pegando tapete rápido. Tem um, tem outro. vou bangar. Peguei. Tô entrando 3, Tá indo, tá indo, com a é que é? O cara veio base. Mocou o tapete de um. Vai uma base. Jeep base 1. Cara. um. Caralho, lá atrás ainda. Passou? Tá. Ok, jeep meio errado. Vai se for me. Vou pra base. base. Vou pegar minha, por tripla. Brecha na direita. Cuidado só 3D, tá, Gass? Mocou brecha. Caramba, velho. pra TR? Não vi. Parou o tapete já, Felps. Calma aí. Tem a um grana quebrado, Felps? Não tenho. Vamos fazer junto? Bora. Eu uma também atrasada. Fiz uma Beijo. Pra que você, banis? Eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter. Tava né? Ficou muro, miado, morto. Ah. Mais um muro. Fica. Morto. Não, tá não. Não, vou ter mais main? um, certeza. Vem, vem, tem Tem, tá ah, Bugou, botou. tapete. agora. Cara, veio base, tô parado aqui. Ó, oh, eu vou fazer só um fakezinho ridículo aqui de lançar que é fake Então. Uhum. Tá na base Smocou Aham, uhum. pelo coste tá você Vai precisar subir na smoke no é. do PTT Vai smocar a base, eu já Vai chamar do Phelps smocar. É Vai smocar base chamar pra base Na piscina Nada, é 1, 4 um Morto Mais uns que pagas, 3D Iba, trepa, trepa Vamos lá, vamos um pagar ele ah, Saca queimado Morreu. Boa. 2x1, gás. Pode estar tá aí já, cuidado. Acabou agora a base. Tá. Não vou conseguir mais dar tapa. Tá todo caixão parado. você me Tá todo não tapa tá CT. CT, CT. O me é. viu? Olá. Vou ter que ficar. Tá comendo CT. Boa. Nossa, boa, chegou, ué. Nice. Boa, boa. Bangar e sub muro, velho. Não posso fazer isso tá. com vocês desem se quiser. Se desem. Desem. liga, muro. Não, não, não, não, não, não. Tá aí, tapei pra. Eu vou bugar se me dá pé muro, tô C4, que a gente estoura aqui na B. Alguém se com a base. Posso bangar um? Pode bugar já. Tá. Base é meu, cachorro, cachorro, guys. Base, base um. Base, base morto. Cachorro, cachorro, cachorro, cachorro. cachorro, cachorro, cachorro, cachorro guys. Cachorro. Cachorro. Tô morto. Mais base, comeu. Mais comeu. Morto. Manguei uma base, tá? Negócio, vou plantar, tá? Tá. tá? tá. A gente pode tentar ult... Aconteceu. Tô querendo jogar, a gente faz Vou ficar parando, tá peixe? Já joga o banco vocês. Ah, só vem. Nada na boca. Vamos, junto. Vem o picado de op, morto. Vou oh, oh, pegar outro peixe. Ó o Tamegos. Xuxa, vai pegar o op deles. Bob, Bob, Bob tarik. o Tariq. Tariq, morto. Eu quero ver o Nip, clear. tá? Tô cego. Nadaria. Eu quero ver Nip. Vai ah, cair, tá? Vou plantar agora Aham. Vou jantar. O Nip é meu. O Niveria é dois. Caverna onde é K? Dois, dois cavernas. B meu Deus. Opa, caverna a K. Onde está a sua K? Aí na frente, na sua mira mesmo. Ele tá peixe TR já. Acho que já pegou ah. já. Para guardar já. Em cima de você, Phelps. Daqui a pouco. Se a gente. Deixar... Fora, tem mais tiro. Boca, da boca, da boca. Mais um, mais um. Ele vai repicar, ele vai picar, com certeza. Ah. Ele vai repicar, Lato. Vai na, na boca. Vai tapete, perdão. Vamos pra mesma, uhum. Pegar o NIP. Ele tá passando na área 2. Tapete, tapete, tapete. Mira tapete, taco. Saiu. Não, saiu. Eu. eu não saí. Tapete morto. Ficou 20 vida. velho. Eu vou parir, velho. Não sei se você vai conseguir, não. Eu vou B de novo, guys. Tô meio, morto. Pode banhar lá. Paguei uma, vou tomar um tapete. Bora. Bug ah, já me dá o pé. Tô meio plano aqui no B. Ah, morto. Vai ter que me dar o Aham, tô bem atrás. Cego. 3D, 3D1. 3D e 1 setembro. Cuidado, Thelps. Quase, base Baze na de esquerda. De Base, base. Puxando na base. Pra 3e, pra 3e. Nice. Mogou. Bloco matou. Tem 3 MF, 3 MF. Bora 1, 2, 3. Caverna lá atrás. Caverna lá atrás. Banana na árvore, árvore na banana. Banana na banana. caverna, árvore. Tem mais, tem mais MF, viu? Tá no álcool. No MF. MF morreu. Só, só vem, só vem, as... me, me, me, guys. Meio, Volto, Bertin, só volta ah. Bertinho, então, né? tá volta. Tá gerando tá. Aham. Uhum. Tá. Dois B abrindo, puxando base um com a base. Tem muita pedra, pedra, pedra. Ah, dá pedra 3E, nada de Uba, nada tripa. Achei caixão. Caixão morto, caixão, caixão. Tava caixão aí. Pode vir comigo, tá lá dá, pé, dá o peloto de novo. Vezendo não come. Eu pego ele pelotada. Eu pego ele 3 3Z, Tá, deixa aqui no tá. Tá. Puxa aqui no arco. Fazer o com vocês também. Uma árvore, árvore. Ar... muito suada, velho. Árvore muito suada, velho. Uhum. Vou lá, fica aí. Uhum. Deixa eu uma smoke pra você aqui. <risos> o bomba. campão morreu. Maneca e o seu deles. Eles têm uma fama agora. O já tá com um de vida, tá? Uhum. Segura aí, Lacha. E tem uhum. dois meados aí, velho. Como tá, bravo, que tô safe. Meio, meio, meio seu, tá? Tô olhando seu tapete por enquanto. Nível é meu, eu tô perto do lado também. Mal menos uhum. tanto ah, Já desistiu. Tampete um, tapete um. Sai, bateu um. Vai ter um também. Tá, tá é zoado. É, um de vida esse maluco. Ah, tá na banana, né? Tô dando xuxa. Xuxa xuxa. <risos> xuxa, xuxa. Uma fama, Zé, é um lugar, velho. Minha primeira volta do jogo. Pulaça, eu vou deixar de... De... Eu, tá, eu uma G2 de no meio aí. Vou desmocar no meio. Eu, marco, pulando, no eu, eu, eu peguei banana, peguei banana. Tô voltando, guys. Tá, vou sair do meio, tá? Não, não, ainda não. Eu quero BTT, velho. Segurando aquela. Guys, eu tô só pegando o Infunip. Eu não vou pegar o nego passando base um abrindo tá. um NIP na mira A um, um passando base sozinho um base lá. eu só querendo entrar lá Tem eu, eu tô é entrando lá guys o o base o o morte morte. B. B. base tocou tocou base sozinho, base Um base lá. Um base base base base base base base base base é... Se a gente ficar na situação das de novo, eu preciso de ajuda do Nip, tá, velho? porque eu não tenho bomba, nossa, velho. Peguei, peguei, peguei. <risos> Pega, peguei. Eu eu do... <risos> Bom. Eu não Caverna. Caverna, dois pra trás, ó Tem Elp, Carlos. Deixa pra mim isso aí, Latinho. Cuidado a smoke aí também. No caminho, pra gente, pra Vou girar. Bate bem, 3, 2, é 3. Então, precisa de info. 5, x 4. Cimento parada ah, aí, um agora tá de morto. boa, agora tá de boa, você vai voltar? Tem, Eu vou voltar. Fug que volto. Voltei, pode passar nele, tá? ah, vou mirar nele pra gente. com um 40 life Tchau. Recarreguei na bomba aqui, Então, Tô Vou mirar nip por enquanto. Eu da biblioteca, vou colar a área 2. Okay. Mais um, mais um. Mais um B. Um, um só. Um só ah. passou pra esquerda, Lotto. Aí mirando mirar nele. Tá sozinho, sozinho. Era só um B morto. Era só ele. NIP, por enquanto. Eu vou pegar o... o campo chegar fazendo uma longa lá pra caverna. Vou lá B. Fazer... atrás. Entrou B? Entrou B. Entrou B. Aí vou lá, lá voce. Voce. Vou lá, tá? Ah, é. um ah. barbe, arvore, A árvore bomba, ah. é árvore, árvore volta pro bomb já. É. Eu isso aí, mano. jogar no BT. Eu deixei um cara aqui no meio. Boa, boa, ah, tá pra, ir. pra ir. dois, é. dois é. Tinha um banana. Aham. Uh -huh. acabei esse cara com a minha Fechou, cego. banana, isso aí. Nada banana, galera. Bora ainda, guys. Vou colar, vou calar 3D. Lá tu descobre. Lá tu descobre. Descobre lá. E de boa. Foda, foda, foda, foda. Dá na BT, Boa. deu, deu. Deu, deu, deu, deu. Deu, deu, deu boa. Você faz Acho que tá bom agora. Tá. Tem flash, Chops? Não, não, ainda, não. Entra não, não. Cuidado no tá? Aham. Uh -huh. Cuidado tapete também. Tá? Mais, mais, dois. mais dois, do dois, dois. dois. dois. dois. Dois Botando. Tem uma flash. Lá, Botando. No chão. e Nível e piscina, guys. Niba e piscina. Tem, mole, tá tem mole, piscina? Tem. Piscina? tem, tem, tem. tem piscina. Eu vou molar a tripla, tá? Bola a Niba, bola a Niba que vai sair. Pega ele saindo. Quatro, ah. quatro, Pode bolar. Eu já, já matou ele, calma. Aí ah, ele ficou piscina agora, mano. Cadê? Cadê? Quer começar como é aqui no meio. Ah, pode marcar pode base. Pode magar a piscina. Tá certo. Tirado, tirando. Porto. Sai. Sai ele, só ele, só ele. Tá tem mais um. É passarinho, eu entrei em base, 3 na B, entrei na mira Tô no B velho, na mira ah, 1 dá LHP oh,